Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém sabe por ti. É sobre cantar e poder escutar mais. Sonhar então faz valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar não é sobre chegar